Olá, meu nome é Renato Alves e eu quero conversar com você sobre o segredo dos gênios. O segredo é daquelas mentes, aqueles estudantes que, que sentam na primeira fileira, cruzam os braços, tiram 10 na prova e ainda recebem elogios dos professores. Como que eles se comportam? Quais são as técnicas? Como eles estudam? Como lidam com textos? Como que, como que estudam muitas matérias em pouco tempo? Na verdade, ao longo de 10 anos eu venho entrevistando os melhores estudantes e professores que conheci e o resultado dessas entrevistas foi este box, um box de estudo, memorização e concentração, empatizado o do Segredo dos Gênios, que ele reúne de uma forma pedagógica, de uma forma didática, as melhores técnicas de estudo e memorização dos melhores estudantes de vestibular e concurso público do país. Ele contém três DVDs. Sendo o primeiro deles tratando de memória, técnicas de memorização, o que fazer para evitar esquecimentos, como turbinar, potencializar a tua memória em até 10 vezes, simplesmente seguindo bons hábitos, uma rotina é, é, produtiva onde você evita esquecimentos, seguindo também orientações dos campeões de memória: quais são os, os, os hábitos extremamente positivos que eles adotam no dia a dia e que acabam não onerando o seu tempo não é? você vai trabalhar você vai estudar e ainda assim vai conseguir exercitar a sua memória de uma forma a experimentar uma memória assim extraordinária nunca vista tem ainda o DVD que fala de concentração que é um DVD que fala de domínio da mente que afasta, ajuda ensina a ensinar a afastar aqueles pensamentos que rondam a mente de uma pessoa no momento em que ela está lendo um texto, no momento em que ela está estudando para uma prova é, ele também vai tratar da questão da leitura, como fazer uma leitura concentrada tá? e lembrar do que leu. A maioria das pessoas querem ler rápido, não conseguem ativar a memória, não se lembram do que leram. Então ele vai falar da leitura concentrada, que é uma leitura eficiente, bem feita, onde você lê uma vez, mas pelo menos você lembra do que leu. E claro, isso se torna muito mais produtivo. Como estudar textos técnicos, textos difíceis. O manual de orientação, que é o Segredo dos Gênios, ele vai falar de... de é um manual que vai direto ao ponto. Né? A pessoa precisa, por exemplo, de uma prova de português. Ele vai lá, localiza o capítulo como se estuda português. Estuda, faz a prova e tira um 10. O 10 é garantido na prova. Tem uma prova de matemática, encontra o tópico como se estuda matemática e outras ciências exatas... Aplica as técnicas, estuda, tira o 10 da prova. Como estudar eh, Biologia, como estudar, memorizar palavras difíceis, termos técnicos, memorizar números. É um guia completo que ensina a estudar. Para quem tem filhos abaixo dos 15 anos, eu tenho uma orientação importante. Nunca pergunte ao seu filho se ele já estudou. Primeiro pergunte se ele sabe estudar, porque a maioria dos estudantes, quando não sabem estudar, acabam fazendo aquilo que é mais óbvio e mais simples, eles fingem que estudam. E o que pode acabar mexendo com a autoestima, porque uma pessoa, um jovemzinho que finge que estuda, ele muitas vezes pode, pode é, gerar mensagens negativas em seu cérebro, ou mensagens como, olha, estou muito burro, não consigo estudar, eu não sei memorizar, eu não consigo lembrar do texto que eu li, quando na verdade não é uma questão de, não, de, não, é, de ser burro ou não, é de não saber estudar. Então ele vai trazer esse tipo de orientação, ele serve também para pessoas idosas, pessoas que, que reclamam da falta de memória, ah, dicas para manter uma mente lúcida. Uma coisa é levar o seu corpo aos 100 anos, outra coisa é lucidez aos 100 anos de idade. Também aquele profissional, aquele que lida com muita informação, aquele executivo né, que tá, é, vivendo atarefado, como, como lidar com, com aquele estresse do dia a dia que acaba causando lapsos de memória, falta de concentração, enfim. O produto é completo, eu quero que você conheça, tem mudado a vida de muitos estudantes, é um produto diferencial. não existe nada similar no mercado, eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida também. Muito obrigado.